Fala pessoal, bem-vindos novamente à taverna. Agora eu continuando aqui, vocês devem ter ficado um pouco curiosos a respeito aqui da... dos druidas aqui, né, o que, que vai rolar. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos, vamos chegar próximo aqui. Qual vai quebrar, tá? Já aviso para vocês. Esse cara não quer abrir a porta, os cara tá desesperado. Tem Goblin vindo pra cá, cara. Tô fudido porque aqui da outra vez que eu joguei eu já tava com o um globo. Eu já tava com o um grupo inteiro, cara. Agora eu tô fudido. Chegaram. Agora eu tô fudido. Vamos deixar. Eu quero, eu quero ver se eu vou tomar um pau ou se eu vou conseguir me livrar de boa. Aí. Mataram o cara. Mataram. Cannon! Essa Maria Já era, meu filho. Lutar, lutar, lutar. Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Tem novo pra de acho aqui, cara. Eu já até sei o que eu vou fazer. Nossa senhora, oito de dano, cara. Eu vou pro High Ground, com certeza. O nosso cara jogou Sleep na galera, velho. Puta merda. Deixa eu ver. Nossa, ainda falta muito pra chegar a minha vez, cara. Nossa, tô fudido. Ave Maria, o cara chegou ali, velho. Nossa senhora. Critical Hit, velho, 20 de dano, cara Tô fudido, cara Nossa, tô muito fudido Vai filho, mata Ai, minha vez Eu vou jogar isso aqui, gente Deixa eu ver isso aqui, qual que é a área Opa, isso aqui é bom, hein eu vou jogar para eu atrair os caras tudo para uma área só. Sim, sim, vou jogar. Isso. Agora para a gente não tomar ataque de oportunidade, vamos dar um pulo aqui, ó. Boa. E vamos nos movimentar para aqui para cima. High Ground agora é importantíssimo. Boa. Eu quero jogar aquele negócio de fogo aqui, cara. Nossa, cara. Os caras só dando crítico, bicho. Poxa vida. Nossa senhora. Ali. Eu só não entendi por que que ele não tomou ataque de oportunidade. Ele... É, não sei se deu o um passo de ajuste, né? Existe o um passo de ajuste, pelo menos no, no, no RPG 3.5. Ai, Jesus, vai me dar uma flechada. Oh, shit, 5 de dano? Ah, gente, olha, não tô tomando dano nenhum, não. Será que isso aqui é tipo um tutorialzinho que aí você não toma... <risos> que paia, velho. É foda essas coisinhas aqui de jogo beta, mas tudo bem, faz parte, o cara tá vindo aqui, cara. Eu vou empurrar ele lá embaixo, vocês vê. Ah não, maldito! Nossa senhora! Dois. Por que eu tomei só dois de não, não entendi. Mata, mata, mata, mata. Deixa eu ver, isso aqui é bônus action. Então, isso, tá vendo? <risos> vamos ver se eu consigo jogar aquele trem que explode. Não, tá muito longe. Então, aí. primeiro vamos movimentar pra cá. E vamos jogar isso aqui. Aqui, ó. pra não pegar no nosso amigo. Vamos aí pra vocês. Ok. Ah, eu não tenho nada de pôr fogo nesse negócio, cara. Nossa, se mataram o cara, bicho do céu. Nossa senhora. O cara que eu corri tá aqui caindo aqui no chão, gente. Tá vendo, cara? É muito maneiro, gente. Eu tenho que matar esse cara, bicho. Antes que ele me, que ele me arrebenta, bicho. Tá caído, teve que usar uma ação para levantar. Mas ainda deu para atacar Nossa, esse cara aqui tá fodido Por que a Shadowheart não tá comigo, bicho? Cadê a Shadowheart? Ah, ela ficou aqui, cara Poxa Vacilo, apertei errado o botão Porra uhum. é por isso que ela não entendi porque que ela não tava me seguindo, cara Vamos vir pra cá, porque aí ela participa do, do, do fight, né? Pera aí, tio. Eu... Aí, na batalha. É, vamos passar a vez, minha vez. Deixa eu ver se eu consigo esconder. Não consegui. É. Eu vou matar esse cara aqui, bicho. Ah, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de interessante. Não vou, vou dar um ataque. Dentro. Aqui ó, 80% Esse ataque tá com sangramento né gente então vamos aproveitar para explorar ele Pegar o ar e o dinheiro Vamos aguardar aqui nossa vez Alguém tinha que jogar um fogo aqui, bicho. Não, o cara tá vindo aqui em mim? Jesus Cristo. Não. Bugbeer. Vai lá, cara, ajuda. Pelo amor de Deus. Vamos ver se eu consigo esconder, gente. Não consegui, cara. Perdi a... Esse Grease aqui também é maneiro, gente. Não, vamos lá vamos atacar tem muito o que fazer não felizmente vamos atacar esse cara aqui antes que ele chega aqui não dá para subir de nível vamos esconder nesse matinho que aí depois eu vou tentar ficar stealth né para ganhar um pouquinho mais de Deixa eu curar eu tô muito fraco isso pronto ah, esse boneco que eu já. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não Isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é quatro ganhar D4 de teste de resistência das coisas. Morreu, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Esse bugbear aqui, cara, vamos ficar uh, stealth. Boa, oh, agora a gente ataca ele. Nossa, ele tem vida pra caramba. Viu? 4 mais 9, 13 de dano. Tá vendo aqui, ó? Tá, olha ali no lado esquerdo, gente. Se eu não tivesse em high ground, eu, te, eu ia ter menos de 80% né, de, de chance de acertar. Mas como eu estou escondido e com high in ground. O né? que, que esse cara tanto conjura e não, e não conjura? Vamos chegar mais pra cá. Aqui, ó, vou usar esse, esse, essa magia no, nesse bicho aqui. Deixa eu ver se aqui também tá com pouca vida. Pegou. Já era. É muito boa essa magia, gente. Muito boa. Só mais um de vida. Faz morrendo. Vamos finalizar o bichinho. Ok, stealth, tchau. Boa, dano para caramba, cara, 15. Aí agora a gente tem acesso a esse acampamento, gente. Agora é o seguinte, povo. Aqui é eu já peguei, né? O cara tem um osso. Quer saber de osso, não? Eu já consigo entrar aqui, tá? Só que é o seguinte. Se eu tentar, vou salvar aqui. Se eu tentar pegar as coisas dos amigos do, dos druida lá, cara. Eles fica puto. Aí vocês vão ver o que, é que eu vou tentar fazer. Opa. Opa, opa, opa. Deixa eu ver o que, é que essa nova faz. Vamos ah, ah. ver. Ah tá, quando eu acerto alguém, essa criatura toma um D4 de pênalti nas rodadas de ataque ou saving throws Ok, ótimo. Tá, Great Axe, eu nem eu nem, nem posso usar. Né? Vou passar um pouco pra ela porque tá um pouco pesado. Vou passar aqui pra ela também. Pronto. Ok? Vamos ver aqui. Broken Love. Ah tá. Quebrou Não vou pegar não. Aqui gente, é o seguinte, ó, subimos de nível. Vamos subir aqui de nível. Aqui ó, tenho que dash, né? Dobra o seu.. tem muito o que fazer. Ok? Dá para o movimento. Vamos subir de nível com ela. Aqui, ó. Eu posso... Aqui, eu Tem Turn dead né? Que é tipo uma reza, né? Você faz uma reza que aí você... É... Espanta os mortos-vivos, né? Criaturas sobrenaturais. Olha aqui, ó. Tá vendo essa corrente? É porque tudo que o líder faz, o outro vai acompanhar. Vou arrebentar a corrente. Vou deixar ela aqui, ó. Eu não quero que ela me acompanhe Comigo, eu vou pegar e vou ficar O hide Tá vendo? Não, não, não, não. Você não, você fica aqui Eu quero eu Vamos ficar escondido Tá vendo, gente? Quer ir, que ir? O que eu vou fazer? Eu consigo pegar os itens se os caras me encheu Tá vendo? Eu vou vir pra cá Ó Vocês estão vendo aqui o Tô roubando. vocês viram que tá vermelho, né, gente? Ó, roubando. Pra ficar bem claro para vocês. Ó, um D8. Deixa eu ver quanto que vale. 60 Esse aqui vale 120. Vou pegar tudo. Aqui. Ok. O um Goblin. Vou pegar tudo. Deixa eu ver aqui. Vamos pra... Opa! Ok, opa, tem gente vendo. Vamos tentar, vou salvar aqui. Se ele vê, enche o saco, mas só lamento. Tem um, um shield aqui, eu não tenho. Oh shit. vamos ver. Ah, tá. Ele tá falando que não é nosso. Vamos dropar os itens. Ok. O cara falando que não é meu. Não, vamos chegar pra cá. Que a gente esconde. É, agora eu posso pegar. Eles não estão vendo mesmo? Agora. Vamos aqui pegar as coisas aqui Desse aqui não vai dar pra eu pegar, gente Essa, essa garrafa, eu não sei o que é isso Vou pegar desse aqui Ah, já vim aqui Esse boneco aqui tem que sair daqui, tá me vendo Ó, um staff, algumas magias As magias já vem até pra mim, ó Tá vendo? o que, que é isso aqui? o que, que é isso? Rotten ch ch Chicken Eggs? Não sei o que significa Rotten, mas tá parecendo ser podre. É, vamos ver se eu consigo, cara. Vou tentar aqui. Salvando. Vamos ver. Ah, me viu um dia também, tá em high ground. Aí, gente, ó, ela... Ah, eu acho que tem que chegar perto. Vamos que eu vou chegar perto. Eu vou unir ela de novo comigo, ó. Pum. Viu? Se eu quiser, se eu quiser, ela pode ser até líder. a gente vai arrebentar aqui. Não, filho. Poxa. Dificuldade, hein? Pronto, agora vem filha, não, vem. para de se esconder, vem, ó oh, gente, eu não vou lá primeiro porque eu quero mostrar outras coisas para vocês, o que, que tem aqui, acho que aqui não tem nada não, ah tá, tem que ter um waypoint, isso é importante, ok, achamos, Caramba, gente, essa luta aí deu pra dar uma... Eu quero achar os outros, os outros companions, cara. Tá faltando. Deixa eu ver aqui no, no mapa, onde que eu não fui. Ah, aqui, gente, ó. Tenho certeza que eles vão estar tá aqui. Ai, tem, tem gente aqui. Ah, aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Aqui é o outro, aquela outra companion, aquela mulher. Oh, vou chegar aqui, Zoru goblins to kill não sei você... Oh! Um oh, vocês... oh, guest. Sua em resposta se livra deles. Eu vou tentar, gente, aqui ó. Aqui ó. Vou falar com eles o seguinte, ganação. É Sai daqui que. essa criatura é perigosa. Eu não quero, eu não tô afim de matar eles. You didn't ah, tá ele tá falando da da cave. Ah, tô tentando persuadir ele aonde que é esse lugar. Também a não tinha como errar. Northwest. Look for Netty. Whatever your wound. Netty washes noroeste né noroeste que na que para cima tá vamos logo eu ah, vou falar com elas aqui fala por favor ai que massa velho oh, RPG massa demais deixa eles embora que eu não quero que ela mate eles tá tá vendo, ó, tá destruindo ó, a base. Pronto. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. <risos> Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. Tá, eu entendi. But the cure for this infection. I must find a crèche. You will join me. Okay. Just get rid of her. Não, meu filho, ela é minha amiga. Não. Eu aqui, all right. queria, Você tem feito não me é a later. Os Hornados mencionaram um campo. Um ali, esse Zoru, tem visto a Githyanki. Uma Cresce deve estar perto. Nós vamos perguntar esse Zoru onde ele tem visto o meu rei. Ok, vamos subir de nível com ela. Aqui, gente, é o seguinte. O um guerreiro, ele já vai ter uma coisa diferente. Esse act Action Surge, ele ganha uma, uma ação adicional, né? Em vez de fazer uma, você vai fazer duas, tá? Isso aqui eu acho que é, deixa eu ver aqui, é durante a, a, a batalha você pode usar uma vez, se eu não me engano. Aí se você quiser, aqui, ó, se você quiser ser arqueiro, se você quer ser um, um cara que tem uma defesa maior, você ganha mais um de, de defesa. É, deixa eu ver aqui. Hum. Ah tá, isso aqui é legal. Great weapon fight, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver o que acontece. Ah tá, eu posso, se eu estiver lutando com uma espada de, de uma... Ah tá, se eu tirar um ou dois de dano em armas de duas mãos, eu posso é, rolar de novo o dano. Protection, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E aí, quando você tem um escudo... Ah tá. Você põe, você protege os seus aliados que estão a menos de um metro e meio. E aqui, two weapon, É para você ter duas armas, né, gente? Entendeu? É aqui, ó. Beleza. Então, vamos colocar esse aqui. Mais dois bônus to damage house. Deixa eu ver. Em one hand, Não eu quero em duas duas mãos ou a defesa não vou, vou pôr esse aqui vou pôr esse aqui Great Weapon Fight é porque eu não pretendo usar a arma de, de uma mão só com ela com escudo entendeu então eu vou ah tá gente aqui Vamos, vamos dar uma, uma procurada aqui, porque é o seguinte, o Gale, que é o mago, que você encontra logo, ele tá por aqui, cara. Vamos ver aqui, já tem 21 minutos. Vamos ver o seguinte. Aqui, ó. Trap, gente. Tá, tá destruído. por aqui, Vamos ver você ele aparece, ele tá ele tá por aqui. Aí ó, nosso cara, ele fez susto, velho. That's <risos> Pelo amor de Deus, cara. Glad <risos> Ele fez um susto, velho. <risos> OK, well met. I think. That the rice so thick on it is okay. tá almost viscous. I had a taste and Swept from one room to the next. não que vem de não, coisa assim, né? Eu não, sou, meu filho. não, não só pity. But that'll have to wait. The primary need now is healer. tem a parada na cabeça, se eu não me engano. Uhum. vamos lá Acho que já... agora como a gente achou ele o Gale, a gente vai parar porque senão vai ficar muito grande e aí gente a gente vai partir para as ruínas ver assim não não filho Okay, not sure we'll find it in this wilderness. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Most excellent. É gente boa, eu, eles eu me gosto dele, de ele, é, ele fica Besides, looks like you keep some interesting a shadow <risos> <Heart>. <risos> hum, é Um prazer, <risos> madame. <risos> Vamos ver. vamos ver se é um prazer mesmo, <risos> muito massa, vamos subir de nível com Gale, ok gente, então aqui ó, nesse começo, nesse Early Access, você tem duas escolas, a de vocação e de, de abjuração, né, é, então aqui ó, você, você escolhe o que for melhor pra você, mas tipo assim ó, você vai ter que diferença, é... Você coloca aqui, você vai ter o, essa caída mais leve, você não, não toma dano, né? Você não toma nenhum dano. É, aqui é uma, uma magia de poison e aqui é uma uma magia de proteção, tá? Que você ganha, eu acho que você ganha classe de armadura, alguma coisa do tipo, tá? E, e jump, tá? Aí ele pula muito mais do que o.. do que o normal. Deixa eu ver se eu pô aqui. Engraçado, que aí você tem as mesmas magias, cara. Porque também, gente, isso aqui tá no. Você tá no early access, né? Então assim, complicado, né? Você exige muito. Mas vamos lá. Seguinte, vamos ver aqui. Eu dei mole, não, não explorei aqui, mas a gente vai, primeiramente, eu vou vamos finalizar esse vídeo explorando aqui então, gente, deixa eu ver. Vamos aqui. Estão se movimentando? Então. Ok. Você vê, meu cara é tão papel, velho, que o meu, o, o, o mago, é... ah, aqui o danado, a Ok, vamos aqui conversar com ele. Eu, Olha, eu não eu. ia. Peguei todos os, os compênios nessa nessa parte da game gameplay legal. Ok, deixa eu ver. Hum. Vamos lá. There. Can you see it? Hum, ele tá fazendo hora, hora comigo. Just a dumb boar, you're relieved until you see the flash of a dagger. Hum. Percepção vocês vê, passei na percepção. This is a robbery. Aqui ó, mais um passo até começo a faca. Mas primeiro você me o que você sabe. Eu no Você também tá com a parada na cabeça. <risos> <tô arradado> demais, <risos> ele não demais, esse vai ficar lá no acampamento, cara. Eu não vou trazer pro grupo não, eu já sou um Para que que eu vou colocar dois? <risos> Hum. Ok. whatever Eles falam que ele é um vampiro, cara. just happened. to think. Apologies. Ok, filho. Deixa quem. Um espírito de kindred. Meu nome é Astarion. Eu estava em Baldur's Gate quando eles estavam... Hum... Eu sou um cidadão de Baldur's Gate também. O que, que você tem para me dizer? Nossa. Hum of course, hum, it'll turn tá, me into a monster. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, O meu filho. A gente não transformou, não, mas vai transformar daqui a pouco. Você fica nessa falazada é doida, sua Sim, filho, vamos lá. Vamos Nossas chances Mas tão, são melhores. Um pouco... uh, right now. I like to have ok. Ok. vamos. Para, para, Vai lá pro acampamento. Vai lá pro acampamento porque não tem como. <risos> esse Gate mudou. São quatro acompanhantes em vez de seis, né? Igual era nos originais, no um e no dois. O que eu acho uma grande perda. Porque você imagina, gente, seu grupo. eu vou tentar matar esse bicho, cara, na moral. Quero ver o que vai acontecer. vamos movimentar pra cá. Ó. Toma. Ainda para dar um ataque ainda morreu morreu morreu não tem nada aqui uai por que que meu boneco tá com essa cara triste ai tem um bonequinho aqui ó Ai, gente eu passei por aqui e não vi esse como que pode eu acho que deve ter dado um bugzinho. Calma, filho. Aqui, gente, vamos só conversar com esse aqui e a gente para, tá? Ah, tá. Estão tentando ver o que, que aconteceu. Ah, tá. É os cara lá, velho. É os cara que tava no Mindflyer lá, sacou? Okay. Fica tranquilo, véio. eu não vou fazer nada. Não, ok, filho, ok. Tá, gente, então vou parar por aqui para não ficar muito extenso. E aí depois a gente vai continuar nas ruínas, tá? Mas obrigado aí por ter assistido até agora. Deixa nos comentários o que, que vocês querem ver mais nas gameplays, tá? Vocês estão curtindo. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal.